Sou catequista, sou coordenadora da catequese, missionária do dízimo, trabalho na liturgia. Ah, eu também sou né? catequista da primeira, da, de preparação para o batismo. Também sou da liturgia, da pastoral do dízimo. Eles fizeram aqui um, um trabalho muito bonito. Frei, no tempo do, do Frei Plínio, que ele foi o paroco, a coisa mais bonita que ele fez aqui, que precisava muito na nossa comunidade, foi as missões paroquial. Estava né? surgindo aqui um monte de gente que chegou nova, aumentou muito a, a, a, o lugar a, aqui, o, a, a cidade, e estava precisando muito dessa, desse momento forte de oração que aconteceu. Aí depois do Frei, do frei Olavo do Dotto, veio o Frei Aldir, né? E aí foi com o Frei Aldir, também ficou um tempo, o Frei Jerema também depois foi embora, né? Ficou só o Frei Aldir trabalhando em duas paróquias, né? Tanto aqui, na, na Coração de Jesus e na Uria Negra, na São José, lá na Uria Negra paróquia. Então sempre teve muito trabalho, né? muito, muito serviço, e a gente sempre trabalhando com eles. Todos foram uns, uns freios muito bons, muito queridos, até os de hoje, que é o Frei Rinaldo e o Frei César, que estão aqui, né? que já faz um ano que estão com nós. São muito bons, estão trabalhando bem e tem muito serviço aqui na nossa comunidade. Tem muitas coisas, tem muito o que fazer aqui. Mas a gente vai caminhando devagarinho, né, que tem que ser é, um, um pouco de cada vez, né. Eu trabalho desde 2000 aqui na comunidade e eu, eu sinto muito, muito, é, assim, o, o carisma dos freis. Todos são pessoas assim, ó, eles carregam o sorriso no rosto e o amor no coração. E eles distribuem isso a cada um que se aproxima deles. Uh, eu tô, eu tô começando um grupo de de jovens da PJ. Começou ano passado com o auxílio, grande auxílio do, do Frei Rinaldo e do Frei César. A gente está começando a passos lentos. E eles também são as pessoas assim que são fácil de tu trabalhar com eles, porque eles têm abertura, eles têm abertura, é, eles e aqui eles enfrentam também um dificuldade que é a distância das comunidades são aqui na nossa região na, na cidade aqui de Candioca são sete comunidades para eles atenderem né e tem distâncias uma com, a, com as outras né e cada uma tem a sua é, como é que eu vou dizer elas são diferentes são da mesma localidade, mas são de maneiras diferentes é, pessoas bem diferentes aqui também tem muito o tradicional ainda, aquele do tempo antigo, que eles, eles têm lutado, desde que eles chegaram aqui, para mudar um pouco, assim, sabe? É, a mentalidade, é, o povo gaúcho, aquele, ele é meio, como é que eu vou dizer, o homem agora que está participando mais da missa, porque a missa era já, realmente só mulher. Hoje, graças a Deus, vocês não viram a missa hoje, feita, feita a e toda pelos homens.